Oi? Calma, respira, tá tudo bem. Como é que você tá? Sentiu saudade? Eu senti. Hoje fazem oficialmente seis meses que eu postei o último vídeo, onde eu dizia que ia dar uma sumida. E olha que esse vídeo eu já tinha postado depois que eu tinha ficado uns 3 meses sem postar nada. Eu sei que eu tenho muita coisa pra explicar. E vamos começar pela mais óbvia delas. Eu tô careca. Eu não apenas tô careca, eu agora sou careca. Porque isso não é algo temporário não. O pessoal me pergunta, e você vai deixar o seu cabelo crescer de novo? não. Este sou eu a partir de agora. Já fazem mais ou menos seis meses desde que eu raspei a minha cabeça pela primeira vez. Tanto que eu postei esse videozinho aqui no dia que eu raspei a cabeça lá no meu Insta e no meu Twitter. Por que que eu fiz isso? Bem, de forma resumida, fazia muito tempo que eu não tava satisfeito com meu cabelo. Nossa, Bonnie, mas o seu cabelo era muito incrível, ele era grande, ele era marcante, ele era a sua marca registrada. É, mas ele era feio. Se você olhar qualquer foto minha da época que eu tinha o um cabelão, você vai perceber que parecia que ele era um, um ser vivo saindo do lado da minha cabeça, porque eu tava sempre de boné. E eu não usava boné só porque eu queria e porque eu achava estiloso. Eu usava boné porque eu sou textudo. eu sou calvão há muito tempo já, na verdade. Eu não sou calvão agora, eu sou calvão desde os Seis meses de idade No próprio vídeo em que eu mostrei o meu rosto Já dava pra ver isso Em outros vídeos também que eu mostrava a minha testa Por algum motivo, também dava pra ver isso Era apenas questão de tempo pra eu ficar calvaço E ficar estranho Então eu decidi raspar a cabeça Ficou legal, eu sei que pra você pode ser um choque Mas eu e as pessoas que já viram eu careca Antes já estão 100% acostumados Já faz um bom tempo que eu tô careca Seja bem-vindo ao mundo atualizado Pô, oh, Boni, mas eu gostava do seu cabelo... Eu não! Eu não queria me sentir na obrigação de usar boné pra todo lugar que eu fosse, porque sinceramente eu não tava satisfeito andando assim. Então eu raspei minha cabeça e desde então minha autoestima apenas subiu e eu estou muito satisfeito. Muito obrigado. Ok, vocês viram a careca, vocês entenderam a careca, vocês vão aceitar a careca com o tempo. Se você por acaso não sabia que eu tô careca, pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara e vai me seguir nas minhas redes sociais. Pleno 2022 e você ainda não me segue, cara. Todo mundo já sabe que eu tô careca, só você não. Beleza, agora vamos lá. Vamos falar de coisa séria. Não que a careca não seja séria. É o seguinte, meus queridos e minhas queridas, hoje é um dia muito importante, não apenas hoje, mas todos os dias nas últimas semanas tem sido muito importantes para mim, pois eu tô passando por uma série de reviravoltas. Quem é o Bonnie sem reviravoltas, não é mesmo? Eu sempre venho aqui com as histórias mais absurdas, mas o que, que eu posso fazer. Não é minha culpa se Deus escolheu me castigar de todas as formas possíveis. Vou ser direto ao ponto e depois eu vou explicando os detalhes pra vocês. Pessoal, eu estou voltando. Mas calma, ok? Isso é uma boa notícia pra você que estava com saudades, mas não é bem da forma que você pode estar pensando. Se você viu meu último vídeo, você deve ter visto eu falando que eu estava trabalhando em algo fora da internet e que eu estava passando por bastante coisa, bastante coisa na minha cabecinha, que na época era bem cabeluda. E eu, mais do que nunca, Precisava de um tempo pra colocar as coisas no lugar, pra eu entender o caminho que eu tava trilhando e o que eu queria pra minha vida. Mr. Bonnie, como sempre, aprendeu com os erros pra variar. As minhas gatas estão se matando lá no fundo. Na verdade eu acho meio sacanagem falar que foi um erro. Na verdade foi muito bom a experiência que eu tive dentro desses últimos seis meses. Caso você não saiba, eu trabalhei como professor de artes digitais e isso agregou bastante na minha vida, pra ser sincero. A questão é, coisas aconteceram lá e coisas aconteceram aqui na internet também. Foram surgindo ideias e oportunidades muito interessantes pra mim aqui dentro. E eu não posso negar que eu fui me afeiçoando a algumas coisas que antes eu não fazia a menor ideia de que eu ia gostar de fazer. Atualmente eu tô fazendo faculdade de tecnologia em jogos digitais E eu comecei a desenvolver o meu próprio jogo Eu tava desenvolvendo ele ativamente Durante dois meses e meio Até que por conta de várias responsabilidades Do trabalho e outras coisas Eu tive que pausar o desenvolvimento desse jogo O que me deixou muito triste Porque muita gente tava empolgada Vocês estão vendo aí no vídeo agora Algumas cenas de desenvolvimento desse jogo Que é claramente um jogo de backrooms Focado em terror psicológico E muitas pessoas estavam esperando Algum resultado desse jogo Bastante gente reagiu a isso muito positivamente no Twitter, no Instagram e em todos os lugares que eu posto esse tipo de coisa. Então eu realmente tava muito empolgado com isso, sabe? É uma coisa que tem tudo pra dar muito certo. E eu ainda tô empolgado com isso, na verdade. Então no meio desse monte de loucura, de correria pra lá e pra cá e com essas ideias e oportunidades aparecendo aqui na internet ficou claro pra mim que se eu quisesse desenvolver essas coisas que eu tô gostando de fazer uma hora ou outra eu ia ter que voltar aqui pra internet. Porque trabalhando aqui trabalhando em casa eu tenho o tempo à disposição e todas as ferramentas que eu preciso pra botar essas coisas pra fora do papel. O que, que isso significa? Quer dizer que eu vou voltar a postar loucamente vídeo aqui no meu canal? Não exatamente. Na verdade o meu canal aqui do YouTube vai ser um dos meus menores focos por enquanto. Pelo menos comparando com antigamente. Alguns meses antes de eu parar de postar vídeo, se você acompanhava, você deve lembrar que eu tava postando muita, muita muita coisa. E o ritmo dessa vez vai ser um pouco mais desacelerado. Atualmente eu tenho quatro grandes projetos que eu vou me dedicar bastante. Alguns com mais prioridades, outros com menos prioridades. Um deles é é, o meu jogo e a minha faculdade. Isso com certeza vai ser muito frutuoso pra mim, não só pelos meus conhecimentos que eu tô adquirindo, mas também pra minha vida profissional agora e pro futuro. E eu quero trazer as novidades e as curiosidades e conhecimentos que eu tiver aqui pro canal também. Ou seja, eventualmente, quando o jogo tiver mais desenvolvido, eu quero fazer vídeos com vocês do nosso jeito, analisando as coisas, contando essas histórias do nosso jeito do Zoeirão. E, é claro, empolgando vocês junto comigo nessa jornada que tá sendo fazer esse jogo muito foda. O meu outro projeto é um canal que eu tenho em conjunto com o Drust, chamado Fortcraft. Eu imagino que muitos de vocês já devem conhecer, mas se você não conhece, Fortcraft é um canal que eu e o Drust, a gente trabalhou lá em 2021 e é um canal 100% focado em entretenimento full time. Ou seja, se você gosta de ver eu jogando, zoando, gritando, falando asneira, lá é o lugar para isso. Lá, eu e o Drust vamos jogar um monte de jogo, vamos fazer um monte de coisa, vamos fazer react, zoeira para lá e para cá. E já tem bastante vídeo lá da época que esse canal tava ativo, para vocês assistirem a gente tá voltando hoje, dia 1 de novembro, inclusive o nosso primeiro vídeo de reinauguração do canal Vai sair hoje mesmo, daqui uma hora, às 18 horas Outro projeto que eu tenho na minha mão com muito carinho e que eu quero prosseguir É o meu conteúdo que vocês conhecem, ou seja, esse canal aqui e as minhas lives. Porém, eles são a minha menor prioridade no momento. Eu tenho feito lives recorrentes, mas não tenho aquele calendário de lives específico, igual eu tinha antigamente. E vai funcionar da mesma forma que pros vídeos. Quando tiver alguma ideia legal de vídeo, eu vou trazer aqui pro canal. Não tem data específica, não tem horário específico. Por isso, eu preciso muito que vocês entrem no meu Discord e sigam nas redes sociais. Porque, gente, eu aviso tudo lá. Tem muita gente que me fala, nossa, eu não sabia que tava tendo vídeo. Não sabia disso, não sabia daquilo. Não sabe porque não segue. Agora, o último e quarto projeto que eu quero falar pra vocês, é um projeto que eu não sei o quanto eu posso entrar em detalhes publicamente, pra ser sincero mas eu tô dentro de um projeto que envolve criação de mapas de Fortnite você pode estar tá pensando, ué como assim mano, que loucura? Bem, caso você não saiba, eu já trabalhei em alguns mapas de criativo do Fortnite anteriormente não só pra fazer vídeos e pra fazer machinimas, mas também pra empresas e clientes que pedem determinados mapas pra determinados motivos então eu tô entrando num projeto desses com uma galera muito maravilhosa que me estendeu a mão quando eu precisei muito E em breve eu espero poder dar mais detalhes Pra vocês em relação a isso Então sim, se você me acompanha, se você gosta de mim É hora de botar um sorriso nesse rosto E finalmente, esperar por algumas novidades Eu já prometi pra mim mesmo Mil e uma vezes, que eu não vou mais Ficar prometendo coisas que eu não posso Cumprir, então eu não vou divulgar Pra vocês nenhum plano ou ideia Mirabolante que eu tenha, se eu não tiver Total certeza do que eu consigo cumprir Então no fim, o vídeo de hoje acaba sendo mais Esse recado, essa mensagem importante que eu tenho pra vocês, de que eu tô de volta e que eu convido vocês todos a acompanhar aí os próximos capítulos dessa história não esqueçam, hoje mesmo tem vídeo lá no Fort Craft às 18 horas e lá pelas 19 horas eu também devo estar abrindo uma live lá no meu canal da Twitch, que é esse aqui que vocês estão vendo, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa notícia, não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever ativar o sininho pra gente voltar com tudo e é muito bom estar de volta